Neste momento o sistema está a ligar e quando o ecrã ficar preto vai calibrar. Neste momento devemos estar na posição de conforto e todos os nossos movimentos vão ser feitos a partir dessa posição. Neste momento o sistema está a calibrar e agora os meus movimentos são feitos a partir desta posição. Ou seja, agora a minha cabeça para a esquerda, para a direita. Se eu puser os braços para a frente, ando em frente. Para trás, ando para trás. Posso andar para o lado ou para o outro lado, se esticar um dos braços. Uh, agora posso por exemplo pôr uma música a cá, portanto vamos pôr uh, um Michael Jackson e como podemos ver vem aqui um CD a voar, entra no rádio e começa a dar a música. Agora posso pausar e temos aqui o feedback a dizer que está a pausar, portanto, pausar outra vez. Certo? Uh, posso despausar. E agora posso ir tocando. Ah, também temos texto a indicar que, que a música está a tocar. E posso tocar outros instrumentos à medida que a música toca também. Portanto. Neste momento a música já tinha acabado, né? mas podemos pôr outra música. tem aqui um CD. E agora vamos tocar aqui um, um piano enquanto a música toca. Está a dar muito um ao de leve, E eu posso ir tocando piano. Enquanto a música toca. Um, e pronto, para terminar a simulação basta abrir os braços.